Pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro e hoje em mais um desafio do Clash Royale Aqui sempre batalhas temáticas e tudo mais O que, que nós vamos fazer? Não sei Um deck mágico Qual é o, o tratamento do deck? São bruxos, magos, bruxas e magias Então vamos fazer esse deck funcionar e ver o que, que a gente consegue fazer então pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, muito importante Deem aquela força e vamos fazer nossa primeira tentativa com o nosso deck mágico Não esqueça pessoal, passem no canal do RetroGamesBR Passem no canal do Aula de História do Web E passem aqui no Brasileiro Vamos ver o Ivan Tube Ih rapaz, deve ter canal Esses caras que tem canal são umas pragas, Parece Ficam matando os outros muito rápido Vou fazer a... Tem que levar esse executor de uma vez, rapaz. Que coisa! Deck mágico precisa de espaço, tempo para poder spawnar e fazer tudo mais. Então, Eu já Upa, levamos uma uma torre na surpresa ali, rapaz. Nem né? esperava conseguir levar. Agora está vindo o corredor de Equilis Morceguetes. O problema do, do corredor é que ele vai direto na construção. Né? Minhas duas construções estão bem prejudicadas. Então, deixa vir. bem tranquilo. Nós dois somos nível 11. Meus mágicos não são fracos. Meus mágicos são bons. Então, deixa vir. Não é que nem, por exemplo, deck verde. Meus goblins são tudo fraquinho. Ou então o deck de construção, que é... Tipo, não ataca, é só construção, é só o que vem, é o que brota ali, era isso. Mas já levaram uma torre. Agora vamos fazer a nossa bruxinha trabalhar ali com os esqueletinhos. Vai os morceguinhos junto Eu tô com o zap aqui, mas não tô afim de usar ele agora. É. Simples assim, só não tô afim de usar. Aí, melhor. Eu vou ter que apelar pro mago atrás, porque o... Ih, tem um Zapito Porque a pec é muito roubada Ele tem muito atacante de solo, né Que nem a P.E.K.K.A, o Corredor e mais Os magos, via de regra, eles são São de, de fundos, né Eles não atacam diretamente Mas foi o Corredor, agora eu preciso Levar esse Executor de uma vez Aí, bora Eu quero ver se ele vai mandar alguma coisa junto ah, errei os... Como é que é o nome desses bichos? Os bárbaros de elite? Quero... Quero congelar esse, esse tiozinho aqui, rapaz. Aí, foi isso. Maravilha, deixa bem tranquilo. Deixa vir, deixa vir que a... A bruxinha, ela aguenta o tranco um pouquinho. A peca vai vir, mas ela já dispersa. Porque tem o... Os esqueletinhos, esse cara, cara, eu preciso congelar eles perto da torre, se eu conseguir levar eles tudo. Aí, mago, fechou, congelar o executor. Aí, agora já, caiu a tua casa. Quer dizer, caiu a minha casa. <risos> ah, cheguei na mão, veio, veio lá. Não, ataca tá caiu, até tá caiu, Ataca tá tá a minha construção, como eu disse? Aí, bora Só vem, só vem Vai, vai, vai Disparo, disparo, disparo Não, olha aqui Não eu não acredito que, que não deu Não, segura, segura, segura, segura, segura, segura, não, não por 37 de vida. Ah, droga. E a do Ivan Tubi. Mas ah, tá bom, foi boa partida, vou mandar aqui, ó. um bom jogo. Perdemos por pouco, mas foi um bom jogo. Vamos lá, segunda partidinha. Ah, quase deu certo. Vamos lá, segunda partidinha agora com o MZ, como é que é? MZIFU eu não tenho construções, né? Então pra mim é mais complexo. Eu gosto de, de me equipar com construções. Pra me proteger. Eu tô com dois magos um de cada lado. Qual que ele vai na preferência? Se ele fosse esperto, ele atacava o mago-mago. Mago, porque ele tira mais dano. Não atacou nenhum, maldito. Tá bom. <risos> pamela pra me aloprar. Porque eu falei, quero que era defenda não defendeu Será que o fu vazou? Não vejo mais reação Bom, se ganhar de WO Paciência Não sou eu que, que deixo de jogar É o cara Aí Vou fazer aquela inundação De monstrinho É esqueleto, é morcego Mete bronca O cara largou, por que é isso? Aí já é, ganhamos uma de WO Sempre que a gente ganha de W, É só pra dizer que eu não ganho por merecimento Vamos lá, foi 2 e um WO Dependendo do resultado das próximas partidas A gente recupera esse WO ou não Vamos coletar a recompensa Aí, fechou. Ah, tem que coletar a recompensa. Ambo. Né? Aí pegamos. Olha. Golem de Fechou. Bora mais uma. Terceira partida. <coughs> Foi uma derrota ali por 37 pontos. E uma vitória por W.O. Eu nessa, nesse início de partida, eu gosto sempre de largar uma construção. Mas dessa vez eu não tenho, um Eu não tenho construções. Então... O que, que eu vou fazer, eu vou meter o arqueiro mágico aqui, que é o que me resta eu não tem muita coisa para me proteger eita pomba essas porcadas aqui, tá me quebrando cara, eu vou eu vou meter bronca aqui no, nos meus magos porque se eu depender do, do outro lado ali, eu tô lascado. Então vai te broca, tio. Aí, lá vem o, o golem mardito, atirar tirar o foco dos meus magos. Aí, vamos, vamos levar esses bichinhos. Vou ficar com o gelo na mão aqui, se vier aquele mago que eu vou congelar ele. Ah, vai tomar banho. Vou ficar vindo de mago aqui. Ah, ah tu quer, quer, quer pegar de mago? Então tá, vamos brincar de mago. Aqui é mais bruxa, rapaz. Aqui é bruxa, não é mago. Quer dizer, tem mago também, tem mágico, tem, tem tudo, sabe porque Levamos uma, uma das torres e vamos dar uns daninho no... Um daninho na torre principal. Vamos botar a bruxa pra caminhar do outro lado. Aí, deixa... Deixa ele se esforçar um pouquinho mais pra... Pra derrotar essa minha outra torre que tá com... 230. Vamos segurar ele aqui de esqueletinho. Esse golem aqui não vai destruir os esqueletinhos. Ah, vai, vai gastar um. um barrilzinho. Gasta o barril. Então. Vou zapear os, os goblins dele. Vou meter o meu arqueiro. Pegar o gelo. Se ele matar. Aí. Já levei a bruxa dele. Agora vai. Agora vamos, vamos fazer um estraguinho. Leva, leva, leva esse povo, leva esse povo Aí, boa Vamos levar, vamos levar Tá vindo, tá vindo o, o maguinho dele ali O mago dele já foi Deixa eu vir, bem tranquilo Eita, pomba, maguei errado Vamos segurar, agora é contenção. Aí vamos levar, vamos levar essa torre Vamos levar essa torre, leva, leva, leva, leva Boa Conseguimos Um 2x1 um bem bacaninha Ó, 2x1 um com um WO Então tá 1 tá um a 1 um. Bora lá O deck mágico tá, tá poderoso Ele consegue fazer alguma coisa Ele tem um Um feeling, ele tem um poderzinho bacana Vamos lá, quarta partida, lembrando que tivemos um WO. Eita pomba, nome estranho com letrinhas e nível 12. ferrou se eu Vou levar o mago primeiro, porque o que tem mais elixir, daí dá tempo de carregar os outros. É, vamos, vamos tentar levar esses bonecos tudo aí. Eita pomba que ignorância Já não curti a bola de fogo dele, é muito roubado. Deixa vir, meu, meu gelinho tá aqui Uma magia interessante Você se ele vai deixar me aproximar bastante Será que ele tem um mega cavaleiro ou alguma coisa do tipo é, Pelo menos a... Acho que eu tirei um de dano dele Agora vamos, vamos tentar fazer um daninho, nem que seja aéreo Não sei se ele tem alguma coisa Que preste aqui pra me atacar Vou tentar dar Eita, porra, agora lascou-se aqui, aqui pra dar para dar uma resposta tinha que ser Ixi, pomba Agora ferrou esse ataque muito forte Aqui pra dar um Resultado tinha que ser um mago no chão Já se foi a minha torre Eita, pomba, agora lascou-se Vamos tentar Vamos tentar, aguenta aí, xô. Não morre, não morre já Acho que já se foi o disco nessa partida aqui Deixa eu carregar O golem, ah rapaz do céu Eu vou armar aqui o gelo em volta desse golem aqui Porque eu vou precisar de todo, todos os minions possíveis Acho que eu vou largar é o arqueiro mágico aqui Preciso que o arqueiro mágico dispare Não, arqueiro mágico burro, era pra Parar no outro é um jeca mesmo. É, agora essa aqui ferrou-se. Essa aqui deu treta. Essa aqui vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí agora sim eu levando aquele bombardeio já melhora minha situação. Posso engatar mais um mago aqui E levar esses bichos tudo Agora eu preciso de quantidade É, 17 segundos não dá mais tempo Ah, essa bola de fogo é muito roubada, cara Que coisa grande Aí, bom, pelo menos Um daninho a gente deu <risos> Não foi de zero Um daninho a gente deu então temos duas vitórias, duas derrotas, então, se a última tivemos uma vitória, fechou, do empate para cima, se a gente perder, foi bem perdido. Bora pessoal, a última e derradeira, melhor de cinco. não esqueça de deixar o joinha no vídeo, Iranian Stars é nível 10, mas tem letrinha diferente, não tem letrinha diferente é treta. Lá vem o mega cavaleiro, estranho, geralmente o mega cavaleiro tem a função do, do smash lá, do, do cair. Aquele dano em área desnecessário. Bora! Show de bola! Não temos um balão ou coisa do tipo aqui. E agora eu perdi meus morceguinhos tudo. Mas eu tô com gelo na mão, vamos ver o que ele vai fazer pra revidar. Ele ainda não fez nada para revidar, sem que vai ser mais um WO. O cara, cara ganhar duas de WO e uma merecendo daí é a tristeza. Vamos lá, eu vou povoar o campo. Ah rapaz, acho que ele estava só esperando. Tá carregando, carregou, carregou, zap! Ah rapaz, deu, não deu tempo do meu mago cair Aí deram meu mago cair Fazer o, o stun do zap Fazer o zap e venceram Vamos ver o que a gente consegue agora Nós tiramos Uma torre dele Ainda estamos bem encaminhados Deixa carregar Deixa bem o Eu não sei nem como é que eu chamo Um bonequinho desse Não sei que é alfabeto aqui lá rapaz Então vamos lá, vamos de mago Vamos povoar o campo de novo se ele quer jogar de 5 em 5 minutos, o Anete tá ruim, sei lá, daí não é culpa nossa. Vou tentar mais uma vitória, fazer um 3x2, para não ficar tão vexatório. Quer esvir em Tenta não desistir, amiguinho. Eu vou valorizar essa vitória do time retro aqui, poxa vida. E já Elves, é, caiu a casa dele. Tá bom, duas vitórias, três vitórias, duas de WO. Dá pra considerar as duas uma vitória com dois a dois bonito. Então esse aqui foi o nosso desafio do deck mágico. vocês querem que volte ele, por favor, manda nos comentários. Vou fazer uma enquete para ver qual deck deve voltar. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, vamos coletar aqui a recompensa. Acho que é mais um baúzinho de ouro. Vamos resgatar o baúzinho. E já era. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.